Apenas alongava o olhar amoroso à mãe e aos demais fiéis amigos. Ninguém encontrava explicação para justificar aquele trágico fim. Todos se perguntavam qual teria sido seu crime, o que dissera ou fizera para receber tão cruel punição. Esse era o clima que envolvia sua mãe e companheiros da Boa Nova... As mulheres soluçavam em um pranto sem fim. João, o apóstolo fiel, se mostrava diferente, pois sua aparência era a de uma estátua que chorava. As lágrimas teimavam em correr pela face pálida e, estático, nada dizia nem se mexia, talvez traumatizado por assistir ao fim do mestre querido. Com um o olhar fixo nele, buscava viver ao máximo seus últimos momentos. Maria de Nazaré mostrava-se serena e equilibrada, embora trespassada pela dor, pois, para ela, ver o Filho amado na cruz era tal qual um punhal cravado em seu bondoso coração. Em todo momento, discretamente enxugando o rosto, depois amparava uma companheira mais exaltada, mas sempre voltava aos olhos azuis para seu filho adorado. Agora mais calma, a chuva constante e extremamente fria continuava em Jerusalém. Os instantes lentos eram dramáticos, fatais. Com o início da chuva... Todos os soldados haviam sido dispensados, ficando apenas quatro com ordens de ali permanecer até o final da agonia do condenado. Com isso, as pessoas que ali ficaram se aproximaram o bastante para gritar ofensas e extravasar seu ódio contra o mestre. Dentre eles, sacerdotes, escribas... Fariseus e anciães do templo que ali permaneciam, pois queriam ver o fim de seu temido adversário. Cada qual desafiava ou zombava do mestre com mais exaltação. Um deles gritou, Se és filho de Deus, salva-te mesmo e desce da cruz, prove isso para nós. Aquele que fora pago por Caifás para testemunhar contra Jesus, repetiu em gargalhadas a frase que dissera no seu julgamento. A tu que destróis o templo de Deus e o rei em três dias, salva-te, não és capaz? Um vaidoso sacerdote, vestido em ninho branco, exclamou. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? És o rei de Israel? Então desça agora da cruz e assim creremos. Outro completou: Puseste tua confiança em Deus. Que Deus te livre agora se te quer bem. Pois disseste: Eu sou o filho de Deus. Aqueles homens desumanos gargalhavam em altas vozes e com cinismo e sarcasmo faziam verdadeira desordem. Os transeuntes que chegavam à cidade, às vezes, alguns se juntavam ao grupo e também compartilhavam da farra improvisada. Nessa hora, ouvindo as ofensas e zombarias que lhe eram dirigidas, Jesus levantou os olhos ao céu e, em súplica, pediu — Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois, Erfando com dificuldades, ainda disse, Tenho sede. Era costume ofertar vinagre aos crucificados, talvez para diminuí-los ou anestesiar-lhes um pouco a dor. Assim, um dos soldados pegou uma vara e na ponta desta colocou uma esponja umedecida com vinagre. Depois a ofertou a Jesus. Ele provou mas rejeitou-a ao ver que não era água. Meu desespero era tanto que a todo momento tinha vontade de sair correndo e gritar para o mundo minha inconformação. Queria fazer aqueles homens ouvirem que eles estavam matando o rei da terra, o salvador do nosso mundo, o amor em forma de homem. Porém, Sentia no ombro a sensação de que meu protetor ali pousara a mão delicadamente e buscava acalmar-me, a fim de me dar forças para suportar tudo até o fim. Isso me segurava. Relativamente distantes da cruz do mestre, estavam dois ladrões, um de cada lado, também crucificados. Um deles insultava Jesus em certo momento, gritou, — Não és tu, Cristo! Salva-te a ti mesmo e a nós também! O outro, certamente tocado em seus sentimentos, e talvez até por ter conhecido Jesus, respondeu, — Não temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós o castigo é justo, estamos pagando os nossos crimes, mas este não cometeu mal algum. Ante a reação inesperada do colega de infortúnio, o primeiro calou-se e nada mais disse. Depois, o segundo acrescentou. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por essas palavras, compreendi que esse condenado conhecia o mestre, pois usou termos que ele usava em suas parábolas. Então, ele respondeu. Creia-me. Hoje mesmo estarás no paraíso. Somente hoje, dois mil anos depois, eu pude compreender essa afirmação, pois em verdade não consegui aceitar que um ladrão fosse levado às esferas puras somente por ter se arrependido do que havia feito. Hoje sei que devemos interpretar a palavra paraíso como uma promessa de Jesus de que ele viveria em espírito depois da morte e que seria conduzido para algum lugar onde poderia programar nova existência, recebendo a oportunidade de redimir-se dos erros. Isso aconteceria por ele adentrar a nova existência com um sentimento de remorso, Fato que facilitava o socorro e a recuperação. Ao ouvir a promessa de Jesus feita ao outro, o amigo inconformado começou a gritar e a chorar. Diante do pranto do condenado, os sacerdotes e escribas, além dos transeuntes, começaram a zombar do seu medo diante da morte. Compadecido pela dor daquele pobre homem que partia do mundo sem esperanças, sem uma despedida de algum parente, abaixei os olhos e chorei por ele. Meu protetor falou ao meu ouvido. Meu filho, façamos uma prece por ele, pois ninguém está condenado eternamente como ele acredita que esteja. Ele merece compaixão e também terá outras oportunidades para se redimir. Mas esperemos, pois ainda poderemos ter surpresas. Então, emocionado, fiz minha prece ao desesperado ladrão. Quando finalizei, o pobre coitado começou a declamar em prantos o início do Salmo 22, aliás, muito usado pelos judeus nas horas de sofrimento ou desespero. Exclamava ele. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? As palavras do meu rugir estão longe de me salvar. Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes. De noite nunca tenho descanso. Ao ouvir aquela declamação, senti-me aliviado pois sempre me ensinaram que Jesus havia dito essas palavras no alto da cruz, mostrando assim sua fraqueza humana. Felizmente, de acordo com o que eu sempre pensei, não fora ele o autor das palavras, e sim o desesperado ladrão que se sentia próximo da inevitável morte e se achava desamparado pela falta de fé. Então, ao ver o pranto do pobre homem... Jesus ainda encontrou forças para consolá-lo. Levantando a cabeça, balbuciou -o amorosamente. Meu irmão, creia em mim e também no Pai. Ninguém se perderá. Não chores mais. Ao ouvi-lo, o pobre homem mal conseguia se conter, e o pranto se misturava aos gritos. — Oh, meu Deus! Obrigado! — eu quero acreditar. Sentindo que o fim estava próximo, o mestre de amor olhou longamente para sua mãe. Essa sentiu que ele queria se despedir, por isso alçou a destra em direção ao filho, como querendo tocá-lo. Nesse momento, Maria chorou copiosamente. Os olhos azuis de ambos estavam em prantos. Com muito esforço, ele falou, Senhora, eis aí teu filho. Depois, olhou João e disse, Filho, eis aí tua mãe. João compreendeu o pedido do mestre, por isso, a partir daquele dia, cuidou de Maria até a sua morte, que se deu em Éfeso, muito tempo depois. Maria também sentiu que seu filho amado Queria dizer-lhe que a família de todos nós deve ser a humanidade inteira. Assim, até os últimos dias, ela se dedicou a socorrer os doentes e abandonados do mundo. Nessa hora, senti que ele estava morrendo. Respirava com dificuldades. Os nervos esticavam, sustentando o corpo que queria se entregar. E era isso que dificultava sua respiração. Pouco depois, novamente buscou forças, retezou-se em seu último alento e exclamou, quase desabafando. Pai, em tuas mãos eu me entrego em espírito. Estas palavras fizeram com que o pranto de todos aumentasse, pois sentiram que ele estava partindo. Os ladrões se calaram. O grupo de zombadores ficou expectante e os soldados olharam assustados para ele. O silêncio se fez absoluto. Tudo parou, menos a chuva que prosseguia perseverante e fria. Acho que era o pranto dos céus. Ele estava morrendo. Finalmente... Ele olhou o céu e, pela última vez, falou. ''Tudo está consumado.'' Eu me sentia suspenso no ar. Já não sabia explicar o que sentia. Dor, desespero, fracasso, desilusão, sei lá. Assim como eu, ninguém ousou falar. Por alguns momentos, todos os olhares pareciam hipnotizados nele, somente nele. Depois de longos minutos, um dos soldados, aquele mesmo que já havia manifestado sua impressão a respeito do mestre, novamente falou. — Realmente este homem era um justo? De repente, divina música eu comecei a ouvir. Em verdade... Era um coro de vozes masculinas, parecendo um canto gregoriano tão conhecido por todos. Eu senti em minha alma que aquele canto era muito mais um lamento, pois os homens haviam matado o Messias. Aquelas vozes fantásticas invadiram o céu de Jerusalém, e por alguns momentos me perdi em sua beleza E me vi magnetizado por elas Que choravam ou cantavam Não sei O que sei é que o canto estava somente em minha dimensão Por isso somente eu ouvia Pois mais ninguém se manifestou Quando o canto terminou Algo ainda mais sublime passou-se Aí sim me julguei no paraíso. Vi um imenso foco de luz se expandir, partindo do peito do Messias crucificado. Também esse fenômeno fantástico somente eu ou, quem sabe, os seres espirituais assistiram. Para mim era a luz do Cristo que finalmente se libertava da carne. Uma intensa claridade foi dominando o ambiente e expandindo até onde minha pobre visão podia alcançar. Parece que a intenção dele era iluminar a terra primeiramente, porque depois de tudo clarear, a luz se concentrou e ligou-se ao céu até o infinito. Um imenso foco ligou o céu à terra. Por longos minutos assim ficou, até que a luz começou a se dissipar e, a partir da cruz, foi subindo, subindo, até sumir no espaço celeste. Jesus estava de volta ao infinito. Passado o encanto, voltei à realidade. Só então me lembrei de meu protetor. Agucei os ouvidos e pedi mentalmente sua presença, e assim pude ouvir. Meu filho querido, acabou. Assistimos ao crime mais trágico e injusto da humanidade. Ele retornou aos páramos celestes. Ele silenciou por alguns momentos e senti que suas emoções estavam também abaladas pois ouvia seu pranto sufocado. Parece que ele queria, por um momento, evitar comentários, preferindo o silêncio, a meditação e a prece. Olhei em torno e pude ver que todos tinham ido embora. Somente os guardas e Maria de Nazaré com os amigos permaneciam, porém, naquele momento em silêncio, pois estava tudo acabado. Eu sabia que meu retorno até minha época estava marcado para 15 horas, por isso comecei a preparar meu íntimo para a partida. O que aconteceu em Jerusalém depois dessa hora, eu não estava autorizado a ver. Assim, não presenciaria José de Arimaté e Nicodemos, retirarem da cruz o corpo do mestre e seu posterior sepultamento. Conjecturando, pois, comigo mesmo, apenas aguardava a hora de partir, quando meu protetor falou. Aguardemos, meu filho, ainda temos alguns minutos.